Olá, com a eu, tô, eu tô trazendo o bloco aqui, pessoal. Opa! Faço... Opa! Faça a permissão. Peraí, eu tô trazendo. Eu tenho a, a porta do que é bloco me... de onde? Ai, eu comecei! Ai! Tô... <risos> ele queria ter testado antes de morrer. Vamos testar ele. Abre aí a porta. Abri. Vamos testar ah, é o Ele caiu! Não. Testa é aí. Tô com medo. Se for traidor aí. É ele! ele! Ele! Ele! Ele! Ele! Não, não, não! não. Toma, toma, Ferta tá da vanca, perto da alavanca! Aperta da alavanca! <risos> é lixo, lixos ah, O Trey tem, tem. Tem um negócio que deixa vermelho aqui lá. Safado! Seu safado! Eu não tô sendo safada! Tô vendo um homem aqui. Não, eu não tô vendo ninguém! Todo mundo Ai, vendo PARA ninguém, eu... Eita. Sabia? Sabia? Eita. Ele, ele ficou parado em tempão Eita. comprando coisa cara Ele não me engana, Deque. eu sou malandro, ai ai, tô, eu tô eu pegando fogo f... Chama de Alá uh, uh, uh. Aqui, oh, só, só falta os aqui na reunião da, da baladinha da, da, do Faro Meu Deus ah! <risos> Eu renasci, eu renasci, mas eu estou no inferno não, Vem aqui, volta aqui eu vou não, te não, não. Eu you never grab me alive bitch. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. não, não. Para, porra, eu não tô te atirando. Parei. Desculpa. Paz, paz. Tá, presta, tá atenção. Aí, tá, tá. presta atenção, presta atenção. Ah, não sou, eu não sou, eu, eu não sou inimigo. Eu sei eu que não... eu, não... eu <susurra> sei que você não é inimigo, porra, Presta atenção. No meio é RG. Hã? Opa. Opa. Como você sabia? Eu pedi pra ser mexer no RG e você negligenciou! Eu tô vendo vocês três aí em cima. Ah! <risos> <risos> Pera aí, deixa eu usar meu instinto de karma aqui para decidir quem é o assassino. Aguenta, sobe Do aí, espelho, por favor. Sai daqui, Tristos. sai. Ah, é verdade, é aqueles nove diamantes, né? mas será que é difícil Desce. A sua solta <risos> é tão bonita. Desce. Dá licença, deixa eu subir. Desce! Que bola! Desce, sobe, empina e rebola! Mãe! O farlinho! Peck, peck, alô, peck na escuta, você tá vivo! Tô, tô subindo aí pra é, dar beleza. suporte aéreo pera pra Peraí, peraí. É o seguinte. Eu, eu tenho certeza, meu instinto já dizia que é o, é o Feu Batista, então deixa eu ir lá Tec NÃO! NÃO NÃO NÃO! Fec, <risos> seu desgraçado Não sou eu Cheguei. Eu, eu sabia desde o começo que era você Feu Batista, você nunca me enganou Feu Batista, Isso, você nunca claro. me enganou Eu sei soube que você era espião da CIA Você nunca me enganou Eu cheirei seu cheiro e vi e percebi Você estava cheirando muito perfume hoje Pois você sempre usa... Ah! <risos> Meu... <risos> o céu foi tipo, é atrás de pegar <risos> No inferno você pode ir mais de a... Eu gostei, ele tem um tiro. Eu ganhei, tipo, sem fazer porra nenhuma E esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado Se você gostou, já sabe aí embaixo Não esqueça de avaliar o vídeo Comentar alguma coisa que você queira comentar sobre ele E se inscrever no canal se não for inscrito, é claro e mais uma vez, muito obrigado pelo feedback incrível que vocês têm dado nos vídeos. Eu realmente tô gostando muito de fazer esse tipo de vídeo, por mais que dê, dê um trabalho um tanto quanto grande de editar todo dia, postar. Mas muito obrigado mesmo, eu tô tentando postar todo dia, aliás, eu tô conseguindo, olha só que incrível. Tô conseguindo postar todo dia às 13 horas, então se você perdeu algum vídeo, já sabe, todo dia às 13 horas, vídeos editados aqui no canal. Muito obrigado mesmo, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, um queijo e até o próximo vídeo. Tchau!